Olá. Meu nome é Abelino e falo de nossa querida FATEC Baixada Santista Rubens Lara, onde sou diretor de serviços administrativos e leciono diversas disciplinas na área de gestão. Venho convidá-los para participar do nosso projeto de economia circular. A economia circular é uma ciência que propõe soluções para o grande trade-off do desenvolvimento sustentável, tomando decisões com equidade em relação à produção de riquezas e à proteção ao meio ambiente substituindo o atual modelo econômico de produção linear por um modelo conceituado pela circularidade. A economia circular possui como fundamentos a proteção ao meio ambiente, a partir de negócios circulares, os quais prolongam a vida útil dos recursos descartados, tanto nos processos produtivos como após o consumo. A ideia é agregar valor a esses itens que antes eram vistos como lixo, Três premissas possuem alta relevância nas publicações de artigos nacionais e internacionais sobre esse. A proteção ao meio ambiente, a importância da produção e distribuição de riquezas e a equalização social. Conectados a esses princípios, os sextos módulos de gestão portuária iniciaram um projeto para coletar itens recicláveis e vendê-los com a intenção de comprar cestas básicas. É notório o grande impacto socioeconômico que a pandemia nos trouxe. Com o desejo de não ignorar essa realidade e a enorme quantidade de pessoas desempregadas, começamos a coletar três itens recicláveis desde setembro. Latas de alumínio, garrafa PETs e papelão. E pedimos sua doação para o nosso projeto, onde todos os itens, após serem organizados e vendidos, serão revertidos em cestas básicas. É fundamental que eles sejam doados em total condição de limpeza, e não podem estar úmidos, principalmente o papelão. Pedimos total atenção dos interessados em doar para fazer a higienização desses itens, pois estamos utilizando os espaços de nossa unidade enquanto não retornamos. Contamos com sua colaboração e doação, pois é enorme o esforço que deve ser feito para se atingir resultados relevantes. Nossa meta é conseguir doar 100 cestas básicas no mês de dezembro, as quais possuem um preço médio de R$ 85. Reais. Para isso, precisamos coletar aproximadamente uma tonelada de alumínio, o que representa aproximadamente 75 mil latas de alumínio, pois cada quilograma de latinha é comprado em média por R$ 8 reais, e são necessários mais ou menos 70 latas para gerar 1 kg de alumínio. E por isso introduzimos os outros itens, para aumentar nosso poder de coleta e produção de receita. Por isso, pedimos sua colaboração e doação, a qual deve ocorrer em nossa unidade, sediada na Avenida Acelerador Feijó 350. Estaremos recebendo essas doações de 16 de novembro a 3 de dezembro, das 8 às 18 horas. Contamos com todos. Valeu!